A companhia aérea EasyJet anunciou esta terça-feira cinco novas rotas nos aeroportos portugueses e com destino a Glasgow, Nápoles, Palermo, Barcelona e Toulouse. Nós hoje anunciamos mais 5 novas rotas para o próximo verão, com estas 5 fazemos um total de 25 novas rotas que vamos passar a oferecer neste verão de 2023, aqui em Portugal, que nos vai passar a permitir ter um total de 89 rotas uh, neste, neste verão, portanto vai ser o ano mais movimentado sempre da Exigerta em Portugal. No total, vamos ter cerca de 11,2 milhões de lugares disponíveis de, para o nosso país, que é um crescimento de cerca de 3 milhões relativamente àquilo que tínhamos no ano passado. São 36% a mais de capacidade. É um investimento muito, muito forte no nosso país, eh, que mostra claramente que acreditamos neste mercado, que tem potencial para continuar a crescer e também aqui um posicionamento e um aproveitar de oportunidades para o futuro. Temos que transformar a operação e este grande crescimento, são mais de 65% de crescimento aqui na Portela por parte da Exiget, numa mudança em que mudámos também terminal, estamos agora a operar no Terminal 1, com uma muito maior qualidade na experiência de passageiro para os nossos, para os nossos clientes e queremos que essas, esse, este, este investimento, temos que fazer o máximo dele, temos muito que fazer nos próximos anos em, em tornar esta, esta oferta toda que aumentamos, uma oferta que seja do agrado dos consumidores, antes de nos começarmos a preocupar com aquilo que vai suceder daqui a 6, 10 anos, quando eventualmente existir esta nova solução para a Grande Lisboa. O responsável afasta uma subida dos preços dos bilhetes, considerando que aumentar os preços seria um contrassenso. Quanto ao desempenho do setor a nível europeu, José Lopes acredita que os problemas que impactaram a atividade no verão passado não deverão repetir-se.